Meu nome é Daniel de Santana Pelotti, eu costumo vender poemas e também contos que eu mesmo escrevo através dos ônibus, onde eu coloco dentro de um pequeno pacote, desde uma pequena uma bala, junto com um poema, ou então eu opto dentro de vários tipos de chocolates diversos, onde a pessoa pode escolher desde temas que vão de ficção, motivacional, romântico, também tem uns romances mais apimentados, para aquelas pessoas oh. que gostam de uma coisinha mais... Danadinha, né? também tem os contos, que é um texto bem mais elaborado que eu faço. E através desse tipo de convívio que eu vou tendo com os passageiros dos ônibus, eu aproveito para divulgar o lançamento do meu livro, que chama Sobre os Dóis da Morte. A Avenida Paulista, a Avenida Paz de Barros, a Avenida Nazaré, todo tipo de avenida assim, onde tem bastante movimentação, eu estou lá. É sempre um desafio, né? porque primeiro de tudo começa com conseguir entrar nos ônibus. Eu tenho que convencer os motoristas a deixarem que eu faça a entrada pela porta de trás. Após isso, eu tenho que lutar contra o barulho das pessoas que estão ali conversando, que estão é, no celular ou distraindo pela janela mesmo. E, após conseguir essa atenção deles, aí eu faço toda a divulgação, apresento meu livro, apresento poemas, chocolate... Porque o povo brasileiro não tem tanto costume de ler quanto no estrangeiro, né? Então, eu tenho que lutar contra isso. O pessoal prefere muito mais ler textos curtos no Facebook ou no WhatsApp e que pegar um livro como esse aqui, que tem muito mais páginas, e sair lendo, né? Então eu tenho que tentar convencer também as pessoas a isso, a gostar desse tipo de literatura diferente do que eles estão acostumados. É um problema maior mesmo é com os motoristas de ônibus que muitas vezes me xingam ou bate a porta na minha cara, alguns quase que fecharam a porta e levaram a caixa junto e quando eu tá fora. Então, situações como essa assim é bem constrangedor de vez em quando, mas eu vou levando de boa. Agradeço o motorista de qualquer forma, seja lado negativo, positivo e segue em frente.